do blog Alfinetadas da Moda e hoje o projeto que a gente vai fazer é este vestido tubinho aqui que é lá do kit do Alfinetadas da Moda, para quem não sabe do que eu estou falando eu vou deixar o link do vídeo explicando tudinho aqui embaixo no box de informação mas para resumir agora o Alfinetadas da Moda está vendendo os kits e o kit é composto pelo tecido molde, agulha e linha, tá? A agulha já vem certinho pra você costurar o tipo de tecido que vai no kit. Pra você comprar, eu vou deixar o link de todos os kits, são três kits com três tamanhos de tecido aqui embaixo no box de informação, mas corre para adquirir o seu porque tem poucas peças e depois você vai ficar sem, tá? Então se você quiser aprender a fazer este vestido tubinho, Super simples de fazer e olha que lindo esse tecido. É só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Olá pessoal, então nesse vídeo aí, como vocês viram no comecinho da introdução, a gente vai estar fazendo o vestido tubinho com manga do kit. para quem não sabe do que eu estou falando, a gente está vendendo agora aqui no Alfinetadas da Moda o kit completo do modelo que a gente vai confeccionar, tá? Então, eu já tenho a venda esse kit. Se você não tá sabendo do que eu tô falando, eu vou deixar o link aqui embaixo falando sobre o kit pra você assistir, tá bom? Mas, pra resumir, agora nós temos o kit. No kit vem o tecido no tamanho que você escolher, vem a agulha certa pro tipo de tecido, já vem a linha, é um rolo de linha grande, tá? Tá? E vem o molde em tamanho real aí no seu tamanho, você vai escolher o seu tamanho e eu vou te enviar já o molde todo completinho, o kit completo para você fazer o vestido aí na sua casa e aí você vai assistir este vídeo aqui que é o passo a passo do vestido tubinho, tá? É muito simples, é uma malha jaquar que a gente está usando e eu vou costurar na máquina reta com vocês somente usando a agulha correta. E a agulha a gente vai enviar também pra vocês, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Esse vestido, ele tem um recorte na frente e nas costas. Então, a gente vai dobrar o tecido, porque a frente do tecido, o meio da frente e o meio das costas, tá tudo explicadinho, explicadinho no molde, eles, a gente corta na dobra do tecido. Esta, ó, então é meio frente, dobra do tecido, e lateral frente, que não é na dobra do tecido. Então, a gente coloca aqui, eu dobrei aqui, aqui já está na dobra do tecido, alfinetei aqui só para o molde ficar certinho, e eu vou cortar frente, depois eu dobro, vou cortar costas e manga, ok? Este modelo, este modelo, você não vai precisar deixar margem de costura, porque é malha, e eu já estou fazendo o molde corretamente, num tamanho ideal aí pra todos os tamanhos, do 36 ao 56%. Certo? Só você cortar rente aqui no molde. Então a gente vai cortar agora a frente do nosso vestido tubinho, ó. Cortei, meio frente, meio, meio frente, lateral, frente, e agora já dobrei novamente aqui na dobra do tecido, porque o meio das costas também é na dobra do tecido, este vestido, ele é bacana, porque você não vai precisar de nenhum tipo de abotoamento. Então, pra quem tem dificuldade de usar zíper ou colocar botões, ele não precisa. Então, é bacana por causa disso, tá vendo? Então, eu coloquei aqui, olha, costas na dobra do tecido novamente e a lateral costas aqui do lado. Ele tem esse recorte que segue frente e costas, que dá um acabamento super legal no corpo. Então, coloquei aqui o molde, já vou cortar também, ok? Ok? Pessoal, só pra vocês terem uma ideia, este tamanho que eu estou fazendo de vestido é um tamanho 42, a gente usa 1,5m um de tecido. E olha aqui o tanto de retalhinho que sobrou, ó. Sobra razoavelmente bastante tecido, tá vendo? Olha, tá? Então, se você souber aproveitar aí, você sempre posiciona no seu tecido da maneira mais correta pra você aproveitar todo o tecido, tá? E aí a sobra você guarda. Dependendo, dá pra você fazer até uma blusa infantil aqui. Então, é bem bacana isso que a gente reaproveita todo o tecido. Se sobrar pouco tecido, não tem problema, guarda que você pode reutilizar ele como retalho depois pra fazer alguma roupa, tá bom? Então, agora a gente já cortou todas as partes do vestido, a gente já vai começar a montar o nosso vestido, ele é muito rápido de montar. Para costurar esse vestido, você vai pegar a agulha que foi aí no seu kit, que você vai precisar desta agulha. A gente já mandou a agulha certa para costurar na máquina reta, tá? Então, essa agulha que foi, essa agulha que eu tô mostrando aqui, tem que ser essa agulha que foi no seu kit para você usar ela na máquina reta, tá bom? Então, já coloca a sua agulha. E também já pega aí o rolo de linha que já foi no seu kit, pra gente tá agora fazendo o nosso vestido, tá? Então, coloca a agulha na máquina, passa a linha, enche a bobina, coloca a linha preta, porque aqui com este tecido, a melhor linha, olha, é a opção preta, tá? Pode ser a branca também, mas eu achei que a preta ficou melhor, fica mais escondidinha. Então, agora, a gente vai costurar, então, o nosso vestido. Então, aqui estão as duas partes da frente, tá vendo? Ó. Meio frente e lateral frente. A gente vai tirar o molde. Como a gente não, não precisou deixar margem de costura, a gente não precisa nem passar carbono, porque a gente só vai unir aqui que já vai dar certo. Então, você pode tirar aí o seu molde. Pode tirar tranquila o molde, não tem problema. Eu sei que tem gente que tem medo agora, mas tirou o molde. Aí, olha, nós temos aqui, ó, o meio da frente, tá vendo? Então, você vai pegar aqui as laterais e vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E aí, olha, você vai vir aqui e vai alfinetar aí todo o seu vestido aqui, ó. Ele é meio curvinho aqui, mas é normal, é por causa do recorte que a gente fez. Então, você alfineta aí todo ele, que a gente vai costurar isso. Vai fazer isso... Nos dois lados aí do seu vestido, tá? Alfineta tudo. Tá certo? Ó, e quando a gente vira, ele fica desta forma. Vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, olha, já alfinetamos as duas laterais aqui na parte da frente, tá? Então, separa que a gente vai a máquina e depois costura isso. Vamos fazer a mesma coisa com a parte das costas, que ela também tem esse recorte aí. Pode tirar aí todo o seu molde. E vai fazer a mesma coisa, abre o meio das costas e encaixa aí as laterais na parte das costas, ó, lado direito do tecido, com lado direito do tecido e alfinete isso daí também, ok? Ok? Ó, ficou desta maneira, então. Agora, a gente já vai vir aqui e vai colocar aqui a parte da frente em cima e vai alfinetar, ó. Frente com costas. Lado dire... Sempre lado direito do tecido com lado direito do tecido. E aí, a gente vai costurar as laterais aqui, ó. Então, já pode alfinetar aqui também suas laterais, que a gente vai costurar aqui. Já unindo frente e costas do vestido, tá? Vai costurar só essas partes por enquanto que eu mostrei pra vocês. As mangas, nós vamos vir aqui com as nossas mangas, vai tirar aí seu molde e vai fechar a manga também. Só você vir aqui e fazer isso aqui, ó, tá? A manga que é aberta. Vai fechar assim, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai passar uma costura aqui, olha, por essa lateral aqui. Com as duas mangas você vai fazer isso, tá? Tá? Então, agora, a gente vai pra máquina fazer esses passos aqui que a gente acabou de alfiletar tudo. Então, vamos a máquina agora passar uma costura. A gente vai usar a agulha e a linha que vem no kit. E a regulagem da máquina, eu vou mostrar pra vocês aí o que que vocês vão fazer na hora de costurar a malha na máquina reta. Então, eu tirei vocês do tripé só para mostrar aqui a regulagem da máquina para quem tem dúvida. Coloquei no ponto zigue-zague da minha máquina... Aqui o número do ponto que eu vou usar é 2.5, é um ponto razoavelmente grande. Eu prefiro um ponto um pouco maior do que aqueles pontos pequenininhos, tá? Mas aí isso fica a seu critério. Aqui, que tal tá o segredo? Aqui, a... Pera, focou, né? Aqui nós estamos usando a agulha ponta bola que eu mandei pra vocês aí no kit. Então tem que usar e já tá no número certo pra costurar esta malha, tá? Aqui embaixo da bobina, ó, linha comum, e ali atrás, linha comum, a mesma linha que foi pra vocês, é a linha que eu estou usando, tá certo? Aqui na, na, aqui na tensão da linha, a gente tá deixando no número 3, então você deixa aí no número, entre o 3 e o 4, tá vendo? Ó, entre, entre o 3 e o 4 você põe aí na sua máquina, e é só isso de regulagem de máquina, tá certo? Então agora vocês vão voltar pro tripé, porque a gente já vai começar a costurar o vestido. Então, pessoal, olha que gracinha que está ficando o nosso vestido, ó. Ele tem esse recorte aqui na frente e, e o recorte segue na parte das costas, tá vendo? Então, ele fica bem bonito, é um vestido bem social, tá? Aí, ah, deixa eu mostrar a costura aqui pra vocês. Então, olha, tá vendo? Olha, costurei tudo na máquina reta, ponto zigue-zague. Olha, não arrebenta a costura, ó, ó, pode puxar, meninas, não arrebenta. Eu espero que dessa vez vocês tenham ficado sem dúvida de como costurar malha na máquina reta, porque vocês viram que eu costurei o vestido todo, ó, todinho, tá vendo? E o bacana desse tecido é que ele não desfia. Então, mesmo que fique esse acabamentinho aqui, não tem problema, porque ele não vai desfiar, tá vendo? E pode costurar aí tranquilo na máquina reta, que ele vai aguentar, pode puxar, não arrebenta a costura. Dá pra costurar normal, a única coisa é que precisa dessa agulhinha aí que eu mandei no kit pra vocês, tá? Então, vamos colocar aqui o vestido de novo, do lado do avesso. Que agora a gente vai unir os ombros dele pra colocar a manga já. Muito rápido, meninas! Aqui, na hora de unir o ombro, vocês têm que prestar atenção, olha. Tá vendo a costura do, do meio da... a costura do ombro e... Tá vendo essa costura que tem nos ombros? Essa costura tem que bater pra ficar bem bonito o acabamento. Então, você coloca aí certinho, ó. Costura com costura, alfinete isso daqui. Com os dois ombros, costura com costura. E vamos passar de novo uma costurinha nisso daqui pra fechar os ombros, que daí a gente já vai colocar a manga e também o revel aqui do decote, tá? E o vestido já vai estar praticamente finalizado. Acreditem, muito rápido, né? Vamos então voltar para a máquina agora. Ah, antes de voltar para a máquina, a gente já vai pegar aqui, ó, vai pegar o revel frente, o revel costas, vai tirar aí os moldes. Aí você vai pegar aqui, ó, vai colocar lado direito do tecido do revel com o lado direito do tecido e vai também passar uma costurinha aqui, olha, pelas laterais aqui, ó, fechando o seu revel pra gente encaixar ali depois no nosso vestido, fica mais fácil assim, tá bom? Então, agora a gente vai pra máquina fazer esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Aqui, pessoal, olha que graça. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Se vocês quiserem fazer o vestido um pouco mais comprido, dá pra fazer, porque vocês viram que sobra um pouco de tecido. Então, aí, você pode até aumentar. E se você quiser fazer ele mais curto, também dá pra aumentar, diminuir também, tá? Ó, unir, então, o meu revel, tá vendo? Ó, tudo no ponto zigue-zague. Vamos pegar aqui e encaixar. Vocês vão ver que tem um lado do revel que é menor e o outro que é maior. O menor é o que da parte da frente. Então, você vai vir aqui e vai encaixar, ó. Costura com costura, alfineta. Já coloca aqui, ó, costura com costura aqui dos ombros e do revel. Só que é só um acabamento, sabe? Pra gente colocar aqui na gola. E aí, ó, você vai vir aqui e vai costurar... O seu revel aqui, ó, no seu vestido aqui você vai passar no ponto reto, tá? Não precisa passar no ponto zigue-zague, porque aqui, como não estica, não tem esse problema de arrebentar a costura, né? Então, você vai passar aí no ponto reto uma costurinha uma costurinha aqui, olha, unindo o revel na sua na sua gola, tá? Depois que fizer isso, você vai virar o seu revel para dentro, e aí você tem duas opções, tá? Primeira opção, deixar esse revel viradinho pra dentro e dar um pontinho invisível aqui por dentro, prendendo ele. Daí fica desta forma o acabamento, que é, na verdade, o revel. Isso é o revel, né? Ou você tem a opção depois de fazer isso daqui, ó, você vira pra dentro... Aí, você faz uma barrinha, desta forma, olha, ele vai ficar com a gola mais grossa, tá vendo, ó? E aí, você passa uma costura aqui, desse lado, pra ficar certinho, e ele fica com a golinha bem aqui, ó, por dentro grossinha, tá vendo? Como se fosse um viés por dentro. Então, você tem duas opções aqui na parte da gola, tá? E já vamos também colocar a nossa manga. Então, pra colocar a manga, o vestido tem que estar do lado do avesso... Aí, você vem aqui com a sua manga. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Vocês vão reparar que quando vocês dobraram a manga aí, tem uma parte da manga que ela é maior, tá vendo? Essa parte aqui, olha, ela é um pouquinho maior. Sempre a parte maior é a parte das costas. Então, você tem que encaixar essa parte aqui na parte das costas. Então, você pega e vê aí qual que vai ficar certo, olha. E Esta daqui... Porque eu tenho que colocar por dentro, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, você tem que virar a manga do lado do avesso, do, do lado do direito, pra colocar ela. Esta manga aqui é referente ao meu braço esquerdo, tá? Porque a parte das costas dela vai encaixar no meu braço esquerdo. Então, eu vou vir aqui e vou colocar aqui do meu lado esquerdo a manga. Então, você coloca aí, ó. Por dentro aqui, ó, lado direito do tecido, com o lado direito do tecido, alfineta. E mesma coisa, pessoal, só ir colocando aqui, encaixando. Esse tecido é muito fácil de trabalhar. Eu escolhi um tecido bem pra iniciante. Todo mundo vai conseguir encaixar essa manga, que eu sei que tem bastante gente que tem dificuldade. Mas pode ficar tranquila que essa manga encaixa, viu? E agora, a gente vai a máquina novamente... Passar, então, uma costura aqui nas mangas. A gente vai fazer isso com as duas mangas. E com a parte do revel, tá certo? Ó, já encaixei minha manga. Certinho, pessoal! Agora, deixa eu mostrar mais uma coisinha que a gente já vai fazer também. Tem, você tem duas opções também esse tecido. Esse tecido, ele não desfia. Não precisa fazer barra em nada. Se você cortar retinho... Você pode deixar ele aí com o acabamento do corte mesmo, que não precisa nem fazer barra, tá? Ó, manga vai deixar assim, pode deixar sem assim fazer a barra, ou você vai virar aqui, uma vez pra dentro, passar uma costurinha reta na máquina, beleza? A barra dele, mesma coisa, se você não quiser fazer a barra, não precisa, só corta as linhas aqui pra dar o acabamento, né? Se você quiser deixar ele cortadinho reto, você corta bem retinho e deixa ele sem fazer a barra. Se não, vira uma vez pra dentro, passa uma costura reta na máquina também, tá certo? Pessoal, então, agora a gente vai pra máquina colocar a manga e o revel, tá bom? Então, tá aqui, pessoal, o resultado final do nosso vestido tubinho. Já está finalizado, muito simples de fazer. Vocês viram que ele foi costurado todo na máquina reta. E, então, dá sim, quem tem dúvida aí agora viu que dá sim para costurar essa malha aqui jacuar na máquina reta normal, tá, pessoal? Ele ficou, então, com esses recortes na frente e nas costas, e só pra lembrar, o kit dele tem pra vender lá no Mercado Livre, tá? Eu vou deixar os links aqui embaixo pra vocês. E se você quiser fazer depósito também, você pode depositar e eu mando pra você aí na sua casa. É só você entrar em contato comigo pelo e-mail que eu vou deixar aqui pra vocês, tá bom? Chega super rapidinho aí na sua casa e eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir costurar este kit aqui do Alfinetadas da Moda, tá, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham aí em relação ao kit, pode me enviar por e-mail nesse e-mail que tá passando aí pra vocês, tá? É só enviar um e-mail que eu, que eu respondo vocês na hora aí, tá bom, pessoal? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e corre pra comprar seu kit que tem poucas peças lá, já tá acabando. Então já corre pra adquirir o seu antes que esgote tudo, tá bom meninas?